Esse vídeo é para você que sofre com aquelas manchas indesejáveis no rosto. Esse vídeo também é para você que tem aquelas cicatrizes, manchas de acne que apareceu na sua adolescência ou agora devido a algum medicamento. Esse vídeo também é para você que sofre com as estrias vermelhas ou até mesmo escuras que apareceram numa pós-gestação ou um pós-efeito sanfona. Até o final que esse vídeo vai ser decisivo na sua vida você que já passou por vários procedimentos para tratar todos esses problemas que eu falei anteriormente e nenhum alcançou a sua expectativa então essa é a hora de eu te apresentar a grande solução hoje aqui no estúdio fernanda noima eu trabalho com peeling new skin o que é o peeling new skin é o famoso peeling rose de mer é o famoso peeling lindo um amor esse peeling é um peeling 100% natural, um peeling mecânico, onde ele é rico de silicatos de corais, ele é rico de minerais de cálcio, que vai proporcionar uma descamação, uma reparação, uma renovação ali na sua pele, provocando um estímulo da produção de fibras colágenas. Ele vai te trazer uma nova pele, ele vai fazer uma regeneração em um curto prazo de tempo. Então, esse peeling, ele é indicado tanto para pessoas que sofrem de estrias vermelhas, estrias escuras, que são estrias recentes, onde tem uma maior vascularização ali no local. O pire ele promove uma maior oxigenação ali e uma maior remodelação das fibras colágenas. Por isso que ele é tão eficaz nas estrias vermelhas e escuras. Ele também é eficaz para pessoas que sofrem de marcas de hiperpigmentações de acne e cicatrizes porque ele vai trabalhar renovando ali a sua pele, além também de estimular as fibras colágenas. Ele também vai ser super indicado para pessoas que sofrem de foliculite. Foliculite é uma inflamação devido pelo nascer para dentro. E muitas pessoas sofrem de foliculite em qualquer parte do corpo. Então ele é super indicado para essas pessoas que sofrem de foliculite e que geraram ali manchas de hiperpigmentação. Ele tem diversos benefícios. Ele serve também para poros dilatados, controle de melasma. Ele vai fazer uma renovação ali daquela melanina. Ele não irá trabalhar na melanogênese, que é a produção da melanina. Mas ele vai atuar na renovação daquela melanina acumulada ali no local. Além disso também ele vai atuar no clareamento de axila e virilha, clareamento de manchas em geral e ele também vai trazer um rejuvenescimento facial. Então você que sofre aí de rugas estáticas, dinâmicas, ele também atua fazendo um rejuvenescimento ali facial. O peeling ele pode ser utilizado a partir de 12 anos de idade, então se você é um adolescente também que sofre bastante com espinha, é indicado você pode realizar com total segurança e ele também é indicado para qualquer tipo de cor, para qualquer fototipo e qualquer tipo de pele então é muito importante também como qualquer procedimento você fazer, marcar uma avaliação e vir conversar diretamente com o profissional. Em 7 a 10 dias o pine ele começa a fazer uma descamação ali no local a sua pele ela se renova tu vai retornar para a hidratação na hidratação a gente faz uma hidratação ali naquela pele nova, uma regenera regeneração ali na sua pele nova e você além disso vai continuar com os cuidados home care, gente é fantástico ele consegue resultados rápidos em curto prazo de tempo, ele é um produto ele é um procedimento para melhorar a sua autoestima, para resolver o seu problema em curto prazo de tempo. Então, você não pode ficar fora dessa. São produtos também internacionais, importados. Todos os ingredientes, eles são tirados diretamente do mar morto, dos corais do mar morto. Então, é um produto altamente eficaz. Todos são regulamentados pela Anvisa e é seguro por ser um peeling natural ele não é um peeling químico logo ele traz uma maior segurança vem para o estúdio que eu vou te falar mais um pouco sobre os benefícios do peeling se você tem interesse tanto em realizar o procedimento ou se profissionalizar, entre em contato com a minha equipe. Lembrando que esse curso profissionalizante, ele é apenas para quem já é da área da estética. Eu te aguardo aqui para você dar aquele upgrade na sua carreira profissional. Até mais!